Vamos ler a Bíblia? Vamos ler. Quantos têm Bíblia aqui? Fala amém. Se eu perguntar quantos trouxeram a sua Bíblia? Amém. Olha, pouco. Diminuiu o amém. Segunda reis, capítulo 18, versículo 1. Segunda ver. reis, 18, verso 1. Vamos ler até o versículo 8. 2 Kings 18, starting in verse 1, and we're going to read until verse 8. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. That the word of the Lord. Quantos encontraram? Who encountered Tem it? Tem gente procurando ainda. If you're still looking, keep looking. Quantos já encontraram? Diga amém. When you find it, say amen. Diz assim. It says this. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém Era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias E fez o que era reto aos olhos do Senhor conforme tudo o que fizera Davi seu pai e right David, his father, had done. Este tirou os altos, e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustã. He os e e cortou a e he em pieces a serpente had made. aqueles dias, o povo de Israel had made offerings to it e foi chamado Nehushtan. No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Israel, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ia, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria, e não o serviu. e não o serviu. E ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos Atalaias até a cidade forte. As as and que Deus abençoe a sua palavra lida nos nossos corações, amém? Aleluia. Quando nós começamos a ler esse texto, tem algumas informações aqui que são muito importantes. Uma das informações que eu considero das mais importantes nesse texto, mas é mais importante para que você entenda o contexto, é que fala que Ezequias, ele assumiu o reino de Judá. E ele fez o que era reto, que era certo aos olhos do Senhor. É interessante que o povo de Israel, o povo de Deus, Israel, God, e especificamente a nação, a, a tribo de Judá. Specifically, the tribe of Judah, Talvez não seria necessário dizer que aquele povo fez o que era reto aos olhos de Deus. Porque aquele era o povo de Deus. Eles eram da nação do povo que Deus chamou. Ele Deus levantou aquela nação para andar com Ele, para fazer as coisas que Ele queria, Deus. Mas por que então que, deu, que no texto nós podemos ler aqui, Ezequias fez o que era certo ou reto aos olhos de Deus? Então, por aqui, lemos, olhos Porque de fato, se você for ler a história de todos os outros reis que vieram antes, não de todos, mas de alguns reis que vieram antes dele. O de fato é, se você for voltar e ler a história de todos os reis que vieram antes dele. Você vai ver uma frase diferente. Você vai ler e ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Ou seja, os outros que antecederam rei Ezequias. Que antecederam rei Ezequias. E de fato você vai ver o que foi que ele fez aqui no texto que nós lemos. Se você tiver com a sua Bíblia aberta e mantém ela aberta, por favor, no mesmo texto... Você vai ver que ele fez diferente dos outros reis Ele destruiu os altares Ele quebrou as estátuas Ele cortou as árvores que as pessoas adoravam E também diz que Ele fez em pedaços a serpente de bronze Que Moisés havia feito porque até aquele momento ela se havia tornado um objeto de idolatria, de adoração para o povo de Israel e é interessante que todas estas coisas que nós citamos aqui, ou que o texto cita aliás foi exatamente aquilo que Deus disse que eles não deviam fazer Deus falou para eles, quando vocês entrarem na terra de Canaã, na terra prometida Não façam como as nações que eu estou expulsando de diante de vocês. E Deus disse, é exatamente por esta mesma causa, que eu estou expulsando eles da sua terra, e dando esta terra para vocês. É exatamente por razão que eu estou expulsando pessoas terra, mas de fato, eu quero eu quero agora me focar mais sobre a vida de Ezequias. Porque eu quero dizer para você nessa noite. Eu quero dizer que Deus, o nosso Deus, ele é aquele que faz prosperar todos aqueles que são fiéis a Ele. E nesse texto que nós lemos, Ezequias foi fiel a Deus. In he Eu vou dizer uma coisa para vocês. Fazer o que é certo diante de Deus. What is right before God. Precisa de algo muito especial. You need something that very special. E esse algo especial se chama coragem. And this special thing is called courage. diga comigo, coragem. Say this with me, courage. Vamos falar de novo. Está muito fraco. It again, it's very weak. Eu acho que vocês estão precisando de café. <risos> Você está precisando de café? Café e coragem. <risos> Veja bem. O que é que precisa para fazer o que é certo aos olhos de Deus? Coragem. Dá um tapinha assim perto do seu irmão e acorda Aí ele. Diz: Seja corajoso. Por que que eu estou falando isso? Why am I saying this? Existe algo muito interessante. There is something that exists that's very interesting. Quando nós determinamos a fazer as coisas de Deus. God, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Do the things that God wants us to do. Fazer o que é correto aos olhos de Deus. A falta de coragem é o primeiro obstáculo que se coloca na nossa frente. Por que, que eu digo isso? Porque nós temos que identificar aquilo que é tradição, o que, que é cultura, Or what is the culture. e o que é que há de errado na cultura ou dentro da tradição aquilo que não agrada a Deus ou que pode até ser uma abominação a Deus God, e depois que nós entendermos exatamente onde está a linha de diferença aí nós então temos que ter coragem para fazer as mudanças. Fala comigo, coragem para mudar. This Aí, gostei courage dessa vez. Change. Mesmo quando a pessoa é um rei, same, king, mesmo quando uma pessoa é rei, ainda assim é difícil... Estabelecer mudanças. King, Por que é tão difícil fazer mudanças? So Primeiro porque, na realidade, quando você... ninguém quer mudar. Because the first, in reality, no one wants to change. Ninguém gosta de mudança. No one likes changes. Quando você vai mudar de casa, quem aqui gosta de mudança? A gente gosta da nova casa. We like the new house. Yeah. A gente acha linda a nova casa. We the new house is beautiful. É mais espaçosa. It's more spacious. Mas dá trabalho mudar. But it is work to move. Agora vamos para uma mudança um pouco mais diferente. Quantos homens aqui são casados? Maravilha Dá para dar um exemplo perfeito Mas está of... com alguma dúvida? está com alguma dúvida quando a sua, você você está na sua casa, home, você chega na sua casa, you right home, e você quer beber um copo de água, e você sabe onde estão os copos na sua casa, sabe? E aí o que, que você faz? Você vai lá pegar um copo you go, you take a cup. E durante cinco anos você faz isso and for years you've done this. E chega um dia comes, A sua esposa resolveu mudar os copos de lugar and your wife to go ahead and Quantas, the quantas cups esposas are. tem aqui? How many wives do we have okay. here? Quantas esposas mudam as coisas de lugar? How many wives of no, vamos aplaudir as irmãs <laughs> okay. é, A minha esposa diz que faz isso para treinar o meu cérebro vocês não aprendem essas coisas <risos> you have to learn these things. não aprendem essas coisas olha só então sua esposa resolveu mudar o copo de lugar e não falou nada para você e você chega em casa And you arrive at home, com muita sede with a lot of thirst. e você vai pegar o copo And you go to take a cup. E aí você ama a sua esposa. You você quer encontrar a sua esposa. Para dar um beijinho nela. A Porque a gente não gosta. Like a gente não gosta de mudar as coisas. Like então é muito difícil fazer mudanças. Quando a gente, changes. Eu vejo vocês aqui na igreja, a gente começa a cantar uma música nova. Tem gente que faz cara feia, outros fecha a boca e eu não canto eu eu estou na a música, e ou dizem, eu não vou cantar isso. Outros diz, ah, eu amo essa música. Say, oh, ou seja, a gente queria cantar aquelas músicas lá de 1900 e antigamente. Outros dizem, não, eu just cantar as songs que are lá dos 80 dos 60 the 80's, the 90's. Não tenho nada contra essas músicas. Mas é que a gente não gosta de se adaptar ao novo. Like Entretanto, eu quero que você veja algo muito interessante. So que é muito, muito, é muito mais fácil você deixar as coisas como estão. Very, Ezequias, mm -hmm. ele havia encontrado Toda aquela situação do seu país, já desde seu nascimento. Porque o seu pai tinha feito errado. O seu avô tinha feito errado. O seu bisavô havia feito errado. Já por várias gerações, aquilo estava estabelecido em Judá. Além do mais, tem algo muito interessante Quantos anos ele tinha quando começou a reinar? Hã? Sem olhar 25 anos de idade... imagina aqueles anciãos daquela cidade... imagine os conselheiros... e diz, e olha para ele tentando fazer as mudanças... mas o que, que esse menino quer... Esse é só um menino, ele quer agora, transformar tudo. agora ele quer transformar tudo, quer mudar tudo que a gente já vem fazendo, já mas é muito importante também a gente olhar outro aspecto, é outro aspecto. naquele momento, até aquilo que foi, consagrado, foi considerado uma bênção, então, até aquele, momento, até, até aquele momento, até aquilo que um dia foi considerado uma bênção, havia, considerado uma bênção havia se tornado em uma maldição. Porque aquela serpente de bronze que a Bíblia mostra aqui, exemplo, de que Bíblia aqui foi Deus quem havia mandado Moisés fazer aquela serpente. A serpente quando o povo de Israel estava no deserto, eles começaram a reclamar, a murmurar Então Deus enviou serpentes que começaram a morder as pessoas Deus Deus enviou os serpentes, então, Deus enviou os serpentes e, e eles eles começaram a morrer com as feridas das serpentes E Moisés clamou a Deus Então Deus disse quero que você faça uma serpente de bronze Pendure em uma cruz coloque a serpente lá na cruz and put the there on the cross. e diga àqueles que foram picados por as serpentes que olhem para a cruz at the cross. quando eles olharem para a cruz cross, eles serão curados e isso aconteceu is exactly aqueles que creram e olharam para a cruz foram curados for the cross, mas isso havia acontecido há muitos, muitos anos talvez mais de 200 anos antes Many, many years ago, maybe even 200 years before. mas eles guardaram aquela, aquela serpente de bronze e começaram a queimar incenso a aquela serpente e começaram a queimar incenso adorar aquela serpente That idol, that the serpent. não foi Deus que mandou eles adorarem a serpente idol, serpent. e agora chega aquele menino chamado Ezequias named, a, e, e esse menino então quebra, desfaz, destrói completamente aquela serpente God, idol, serpent. ele teve coragem Diga comigo, ele teve coragem. Para fazer as coisas de Deus é preciso ter coragem, igreja. Eu imagino que ele enfrentou muita resistência. Mas quando nós nos determinamos a fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, essa vontade de agradar a Deus precisa ser maior do que as resistências Precisa ser maior do que a vontade de agradar as pessoas. Muitas vezes nós não queremos mudar. Nós não quer nós queremos deixar as coisas como estão. E nós começamos a dar desculpas. We just, we Nossas desculpas são assim. Ah, ah, todo mundo faz. Oh, ah, então não não tem problema se todo mundo faz. Ah, não está acontecendo nenhum, Deus não está mandando nenhum castigo. Eu não, eu não estou vendo ninguém sofrer porque fez isso até agora. E é muito importante a gente saber que porque Deus ainda não está julgando não significa que está tudo bem para Deus é porque Deus, Ele é paciente fala comigo, Deus é paciente olha, Deus é misericordioso Deus, Ele dá tempo para que a gente mude para que a gente se arrependa então, mas isso não significa que de fato Deus não está se importando. We, a verdade é que Deus espera que nós tenhamos a mesma coragem de Ezequias. Go, God, coragem de tirar aquilo que não agrada a Deus. Às vezes isso pode ser na nossa vida. Às vezes pode ser na nossa casa. Pode ser na nossa família, pode ser na história da nossa família, pode ser na nossa cidade, pode ser no país, e por que não na nossa própria igreja? É muito importante que a gente entenda isso. Agora eu vou fazer talvez uma pergunta para você. O que é mais importante? Important? Tirar as coisas que não agradam a Deus. God, ou andar com Deus. Ou ter intimidade com Deus. Até agora eu falei de tudo aquilo que Ezequias teve coragem de tirar da nação que ele governava. What, what is Hezekiah, he e, e isso é muito importante para Deus mas isso não é tudo, This is not porque Deus espera, em primeiro lugar, hopes, place, que nós nunca coloquemos na nossa vida, ou vamos ou permitamos na nossa vida, lives, aquilo que não agrada a Ele, that which does not Him. mas depois, Deus espera que nós caminhemos lado a lado com Ele, Veja comigo, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, se não abra de novo no mesmo texto E você veja algo muito importante no versículo 5, and very, very in verse 5. No versículo 5, in verse 5 Fala que Ezequias confiou na esposa dele, não é isso que fala a sua Bíblia? Ah, é, na, aqui tem a divergência. Ele confiou em quem? He, he in who? Ele confiou no Deus, no Senhor, no Deus de Israel. O que mais que ele fez? Você continua aí com a sua Bíblia aberta? Diz que ele open. se achegou, ele chegou mais perto de Deus. E ele não se apartou de Deus he did not depart from following him. É interessante, parece um jogo de palavras, mas não é não é? Ele confiou no Senhor. Ele se acercou, se achegou a Deus. Ele não se afastou de Deus. E Por que, que o texto menciona isso? Porque é muito fácil a gente se aproximar de Deus em um momento. E meia hora depois está afastado de Deus. E achar que ainda está com Deus não, e achar que nós ainda estamos, com, nós Deus. estamos ainda com Deus, e aí a gente depois volta de novo, mas depois sai de novo, de novo você vem para a igreja, You this in the church? e começa a adorar a Deus sente a presença de Deus de repente a palavra toca no seu coração and maybe the touches your heart. mas quando você sai daquela porta door, você volta para a sua velha vida e volta tudo de novo e domingo começa tudo de novo the next, the next Sunday, e é o que o texto está dizendo exatamente o que não aconteceu com Ezequias so ele se aproximou, de Deus, ele se aproximou de, Deus, ele se de Deus, e ele não se afastou de Deus, ele guardou, veja no versículo 6, ele guardou os mandamentos de Deus, você está comigo aí nesse versículo, Por que é tão importante... Que, essa, que a gente enfatize essas coisas. Why is it so that we do these Porque Deus, de fato, Ele realmente espera Because, que, fact, really que nós não tenhamos outros deuses. Ou him. seja, o desejo dEle é que a gente esteja, de fato, livre de qualquer distração. He wants to be free of any que possa nos afastar dEle. Os irmãos aqui que são solteiros, alguns têm namorado ou namorada, né? Who are, who are either, e os que são casados, obviamente já namoraram. Quantos aqui gastaram um ano namorando com a esposa ou, ou mais, um ano mais, OK? With your, with your wife, Eu não sei você, mas vou falar de mim. Eu, quando eu ia na casa da minha namorada, I was there in the house of my eu, eu tinha uma grande alegria que não existia celular. I was very happy that I didn't have, que não existia celular. Ok? Por que não? Por que? Você já conversou com alguém que está no celular? Assim, face a face com essa pessoa e essa pessoa no celular. Você está falando com ela e ela está aqui assim. Como é que, como é, que é isso? Quem gosta, Quem gosta disso? Quem gosta disso? Levanta a mão em nome Quem de Jesus Quem gosta, gosta, gosta disso Não é verdade? Mas nós, nós Mas nós achamos que nós podemos fazer a mesma coisa com Deus Nós podemos entrar na presença de Deus, presença de Deus E não dar atenção para Deus. Deus Por que eu estou falando disso? Então, por que é que tô falando Porque o problema não é nem o celular. O, problema, não é o celular Que todas as outras coisas que nós arrumamos Elas nos distraem e nos afastam de Deus esse é o maior problema nós não queremos nós não queremos deixar as coisas para estar mais próximo de Deus muitas vezes nós aqui diz que ele confiou no Senhor e ele confiando no Senhor Ele não confiou nas coisas Muitas vezes nós temos coisas que nos afastam de Deus o dinheiro tem sido uma dessas coisas o dinheiro tem afastado muitas pessoas de Deus como pastor é que às vezes nós nunca, nos, nunca mais estamos felizes com o tanto que nós temos e nós estamos sempre querendo mais ou estamos com medo de perder o que temos Or ou estamos have, com medo de perder então nos concentramos mais para cuidar do dinheiro do que de cuidar da nossa relação com Deus às vezes o poder, às vezes, é a poder. Às, vezes, é a às vezes é a sabedoria humana a gente confia mais na sabedoria humana do que em Deus tem muitas pessoas jovens que confiam mais na sua beleza do que no seu relacionamento com Deus quer ver uma coisa? para você entender isso uh, you, some, se você diz para uma pessoa someone, espera em Deus ele vai mandar o seu vai mandar a sua prometida vai mandar a sua namorada vai mandar o seu namorado he's gonna, he's gonna mas você não consegue esperar porque você tem medo You have a fear. que Deus vai mandar uma pessoa muito feia para você so e você you. é muito bonito para se arriscar com Deus para se arriscar, para tomar ter risco de, com Deus para que você possa ter você não quer arriscar, porque você confia mais em você, e na sua beleza, e na, na sua conversa, na sua habilidade de conquista, do que naquilo que Deus pode dar para você, muitas, muitas pessoas arrumam brinquedos, hobbies, profissões e tantas outras coisas e não percebe muitas vezes que está se afastando de Deus e em algum momento você pediu algo para Deus quantos aqui já tiveram uma resposta de oração? amém muita gente pede para Deus e Deus dá e Deus, abençoa, e Deus abençoa mas muitas vezes você permite que aquilo que Deus te deu se torne no, na, no teu neustã na tua serpente de bronze o <risos> que significa isso? Deus te dá um presente you present. para te abençoar Just to bless you. e você deixa de adorar a Deus e começa a adorar o presente <risos> é ou não é verdade? estou falando alguma coisa que é, não é verdade? quantas pessoas pediram a Deus um filho? How many people have asked God for a son? não podiam ter filho a mas antes de ter filho estavam sempre na presença de Deus depois que tiveram um filho não pode mais estar na presença de Deus não pode mais fazer nada para Deus porque agora a serpente de bronze é o filho. Tudo é só para o filho. O filho tem que dormir cedo, o filho tem que acordar cedo, o filho tem que isso, o filho tem que aquilo. To to early, so this, that, eu também tenho filho, irmãos. Eu sei o que é ter filho. Eu não sei o que é dar à luz um filho. Is <risos> to to isso eu não sei. Mas eu, é um mas eu sei o que é criar um filho aliás três, três. é muito importante que a gente não perca o foco, é perca foco. toca no seu irmão Go ahead and touch your, the não next perca to you, o foco desviamos aquilo que Deus estabeleceu mudamos o que Deus estabeleceu We Mudamos. Ou nós mudamos. mudamos. Quando, estamos tristes, Quando estamos tristes, o que a Bíblia manda fazer? O que a Bíblia nos manda fazer? Vamos ver. Que... Hã? Ora. Cante, logo. você não vale, você estava lá. Você traduziu para mim. O é que a Bíblia fala? That quando você está triste, cante louvores. Sing Vou falar alto para não esquecer mais. It cante says, louvores. Loud, so don't to sing ok. Mas muitos de nós achamos que quando estamos tristes, so sad, que vamos melhorar se assistirmos um filme de comédia. Be if we go and see a <risos> é ou não é verdade? That true? É ah, eu estou muito boring, estou muito entediado uh, right Eu vou assistir um filme eu assim eu vou, vou ficar mais alegre Muitas vezes nós estamos com problema no relacionamento, no casamento many Sabe o que muita gente faz? Pensa que se assistir um filme pornográfico vai ajudar no seu relacionamento conjugal Estou um parente sabe o que o filme pornográfico faz na vida de uma pessoa? Traz demônios para o seu casamento. Traz demônios para a sua casa. Traz espíritos malignos de homossexualismo, de lesbianismo. Traz espíritos de adultério para dentro da sua casa. Traz espíritos malignos sua casa. <risos> adultery, so, adultery uh, homossexualismo, le hom and lesbianismo and lesbianism into your home. <risos> traz tudo isso para dentro <risos> de casa. All of this into your home. Eu já aconselhei muitos casais na minha vida ministerial. Não, Eu não tenho mais conta de quantos casamentos eu já fiz e de quantas pessoas já aconselhei. quantas pessoas eu já aconselhei. Like I, mas vou dizer uma coisa para vocês casais que tem problema de infidelidade conjugal 100% 100% estavam envolvidos com filme pornográfico pornografia de algum tipo no celular Your phone, cell phone, No computador computer, Ou filmes Cuidado Não mude o que Deus estabeleceu Tem gente que está triste Pensa que se fizer uma viagem para a Europa e ficar num bom hotel Vai acabar com a sua tristeza Não eu vou repetir o que eu falei outro dia. Você já, veio, já viu algum pobre com depressão? Sério, você já viu algum pobre com serious, depressão? Eu nunca vi, irmãos. Eu eu, pode ser que tenha. It Mas estou falando de pobre, pobre, pobre. pobre, pobre, pobre. Tá? gente que não tem casa não tem, celular. Não tem, casa, não tem um celular ok mas a maioria das pessoas que estão cometendo suicídio e depressivos são pessoas que têm uma certa situação financeira que a gente vê em Ezequias então, em é algo que nós precisamos imitar a Bíblia diz aqui que ele se achegou a Deus Ele não se apartou de Deus Ele confiou em Deus E ele fez o que mais? Guardou, o que é que ele guardou? A espada? Não ouvi. Guardou os mandamentos de Deus. Abra a sua Bíblia em João 14, versículo 15. Quantos aqui acham que amam a Deus? Levanta a mão. Tem gente que ainda está em dúvida. Quantos acham que amam a Deus? Ok. Sabe qual é a maior prova de amor que... A Deus não é morrer na cruz por Deus. Porque Ele já morreu por nós. A maior prova de amor que nós podemos dar para Deus de que o amamos é quando nós guardamos os mandamentos de Deus. Você abriu a sua Bíblia em João 14? 15. 14, versículo 15. 14, 15. O que, que Jesus disse aí? Here, Ele Jesus diz assim: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Me, Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Me, versículo 21 de João 14: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é aquele que me ama, e aquele que me ama, será amado de meu pai, e o que vai acontecer? e eu amarei, e me manifestarei a ele he who has my commandments and guards this, is he who loves me and the one who loves me will be loved by my father, and I shall love him, and manifest myself to him essa é a maior prova de amor que nós podemos dar para Deus. Guardar os mandamentos de Deus. Porque não adianta nada eu dizer, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e não guardo os seus mandamentos. não guardo os seus mandamentos. Teve algo mais que Ezequias fez. Preste bem atenção. Você está prestando atenção? O que foi que ele fez até agora que eu falei? That he, that he Muita coisa, what né? Ele <laughs> acabou com tudo aquilo que não agradava a Deus. Vamos resumir nisso. Ok? Ele tirou tudo que não agradava a Deus. Mas isso não era suficiente. O que é que ele fez então? So, a, ele ou junto then? com isso... Ele, ele confiou no Senhor. Ele confiou no Senhor. So, along with this, he in the Lord. Ele fez o que mais? What else he do? Ele se chegou a Deus e não se afastou de Deus. Ele guardou o que? Os mandamentos de Deus. Ok. Agora preste atenção. And now, pay Ainda em aqui no mesmo texto em 2 Reis 18 volta lá para 2 Reis 18 187, uh, 18, please 187 first okay. 2 Reis 18 verso 7. Kings 18, 7 Aqui na última parte do versículo Tem a, verse, a última parte part. diz assim que ele se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu Olha que coisa interessante O reino da Assíria era uma nação inimiga da, de Judá eles antes haviam, em muitos reinos antes, eles haviam invadido Judá in E eles E eles impuseram uma, um imposto sobre Judá sobre Judá e isso era para que eles não invadissem, não tomassem a cidade. Então, durante muitos anos, eles ficaram pagando esse imposto. E era um imposto muito pesado, que fazia com que a nação se empobrecesse. Agora, no reinado de Ezequias, o que, é que ele fez? Ele se revoltou contra a Síria, hmm. rebel, Síria. E, e nessa expressão que diz, ele não serviu o rei da Síria, Síria. Significa que ele não pagou mais impostos para o rei da Síria Olha que coisa interessante Está tá comigo aí? Está entendendo? Aí eu quero que você entenda algo muito muito importante. So important. Ele parou de pagar esse imposto. E até certo momento não aconteceu nada. Moment, Mas eu vou pregar sobre isso no domingo que vem. Se você quiser saber o que aconteceu, você vem no domingo que vem. So Mas é muito importante que eu quero que você entenda hoje o que que significa o rei da Síria esse imposto que a Síria colocava sobre Judá tem um simbolismo espiritual e um simbolismo material isso representa uma opressão financeira e uma opressão espiritual o as well as que, que é isso, pastor? Is this, pastor? Ou seja, enquanto eles estavam pagando imposto para a Síria, eles não cresciam financeiramente. E como a Síria não era um povo de Deus... And these uh -huh. syrians, they were not era povo do diabo concorda comigo? porque não existe meio termo ou é de Deus ou não é de Deus e que não é de Deus é, é, de Deus, é... é, de Deus, é do diabo então tem muita gente que está debaixo dessa opressão, so porque essa é, Satanás está ameaçando a pessoa. So Satan, this, this se você não fizer isso, eu te mato. Says, do this, se, olha, se você não manter ou não fizer tais e tais coisas eu vou destruir a sua vida Alguém já viu falar disso não Eu já ouvi muito falar disso Eu já orei por pessoas que estavam debaixo desse tipo de opressão mas muitas vezes essa opressão não é aberta. But many times this oppression, it's not open. Quer ver? Sabe como isso funciona? Do you know how this functions? Muitas pessoas estão presas por alguns pecados Elas não conseguem tirar essas coisas que não agradam a Deus E o inimigo vem e oprime essas pessoas so the enemy comes and oppresses these people. Pessoas que estão presas em vícios people that are in prison vices addictions, addictions estão é, não consegue deixar a bebida não não consegue deixar o cigarro não consegue deixar o jogo <risos> estão sempre debaixo desse jogo e isso traz outras consequências também não, não consegue sair do aluguel não conseguem ter a casa própria, they a, a house. Uh, sua casa, uh, tipo comprar uma casa, estão sempre debaixo de opressão, não conseguem entregar uma oferta ou dízimo que pertence ao Senhor, they por quê? Why? Porque sempre acontece alguma coisa que faz com que eles nunca consigam. Ele diz, esse mês eu vou abençoar esse mês eu vou entregar o que é do Senhor say, mas aí o carro quebra then, car e eles têm que gastar no carro car. mas no outro mês eu vou month, aí o aquecedor da casa ou o ar-condicionado quebra so then, aí vem o cara e diz você tem que, vem, tem que trocar de carro tem que trocar o motor do carro tem que trocar engine. o ar-condicionado completo they have to go and all the air ou qualquer outra coisa Or so other e essa é uma opressão imposta muitas vezes pelo inimigo This is an like that comes from the enemy. e por quê? porque ele está preso e não tirou as coisas que não agradam a Deus porque ele está mantendo em porque você não está tirando as coisas que porque ele gosta daquelas coisas, porque é agradável para a carne, então ele diz assim, eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou uma pessoa livre, mas é mentira do diabo, porque você não é livre. Você está escravo dessas coisas. De fato, o que nós precisamos entender é nós precisamos entender que a única coisa que pode nos libertar dessa opressão é quando nós tiramos as coisas que não agrada a Deus da nossa vida e quando nós desenvolvemos o nosso relacionamento íntimo com Deus o que é um relacionamento íntimo com Deus, você sabe? você sabe o que é um relacionamento íntimo com Deus? é um relacionamento onde você fala é um relacionamento onde você ouve é um relacionamento onde você obedece a Deus é um relacionamento onde Deus vem em primeiro lugar primeiro ainda do que os seus próprios desejos primeiro do que a sua própria satisfação quantos conhecem o que diz o Salmo 37, versículo 4? 37, versículo 4 o que, que diz? deleita-te no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração desagrada-te do Senhor e ele satisfará o que deseja o teu coração é muito importante a gente entender esse aspecto quando nós temos prazer em agradar a Deus. We have in God. Ele vem de encontro às nossas necessidades. He comes to our Por último, to ainda no versículo 7, There in verse 7 2 Reis 18, verso 7, 2 Kings 18, verse 7. Aqui eu vou falar sobre o que Deus faz com aquele que decide ter um relacionamento íntimo com Ele. Aqui eu vou falar sobre o versículo 7 diz, assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não serviu. 2 18:7 with he rebelled against the king of Assyria and would not serve him. Versículo 8. E ele feriu os filisteus até Gaza como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Na versão da a Bíblia, da versão nova na nova versão internacional. So in version, version, Quando nós lemos no versículo 7, 7 que ele para todo lugar que ele ia, ele se conduzia com prudência, para todo lugar que ele ia, ele, ele tinha prudência. Na realidade, na versão da outra Bíblia, da Nova Versão Internacional, diz: version, says, Para onde quer que ele saía, went, ele tinha sucesso. Ele tinha êxito. He had... He had <risos> <was a> <risos> ele tinha vitória. He had victory. fala comigo, vitória Say this with me. Victory. nós estamos, nós saímos de um nível, se você observou nós saímos de um nível para um outro nível. E agora vamos para outro nível. O primeiro nível é onde nós tiramos tudo que não agrada a Deus. We take away that has not been to God. O segundo nível é onde nós desenvolvemos o nosso relacionamento íntimo com Deus que agrada a Deus. God and begins to please God. E qual é o terceiro nível? So Vamos ver se você consegue pensar junto comigo. Be, with, with é onde você começa a ter êxito. Out, Está entendendo o que eu quero dizer? Eu vou colocar isso numa palavra. É o nível de conquista. Só o Júnior disse amém só ele vai receber ah o Rogério também né é o nível onde nós conquistamos veja que a atitude de Ezequias de agradar a Deus levou ele para o nível de conquista ele saiu do nível de opressão para o nível de conquista. É isso que Deus quer para nós. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus tem para todo aquele que é fiel para ele. De fato, os filisteus também eram inimigos do povo de Israel. Mas agora que ele já estava livre da opressão da Síria. Of, of Syria, ele decidiu ir contra. Para conquistar a terra dos filisteus. Hezekiah decide ir e encontrar os filisteus. E conquistar eles é isso que Deus quer de nós que é quando nós temos coragem When we have courage, a coragem de romper, de quebrar de tirar tudo aquilo que não agrada Salmo 1 verso 3 se cumpre na nossa vida se, se cumpre na nossa vida o que, que diz Salmo 1 verso 3? vocês lembram o que diz o Salmo 3? O justo dá o fruto no tempo próprio. just bear fruit in the right time. Na estação própria. In the right time the right season. As suas folhas não murcham. Olha que maravilha! Look how wonderful! E o versículo termina dizendo: e tudo quanto fizer prosperará. Olha que Deus maravilhoso! É isso que Ele quer para nós. É isso que Ele preparou para todos aqueles que têm a coragem. This is what he has for who has de romper com as coisas que não agradam a Ele. Muitas vezes nós nos acomodamos. Many times we are close. Muitas vezes nós estamos muito confortáveis. Or, or very comfortable, accommodating. Estamos achando que está tudo bem. And we are thinking that everything is good. Minha vida está boa. My life is good. Minha vida espiritual está tranquilo, vou a igreja todo domingo. Is, is totally to Eu faço as minhas orações. E eu vou para o céu. Go Amém? Amen. Tá bom. Precisa That's mais do que isso. I need. Tudo que eu tenho que fazer agora é desfrutar o que Deus me deu. Deus não quer que você fique parado. God does not want you to stay or Deus quer que você cresça. He wants you to grow. Deus quer que você avance. He wants you to Deus quer que você cresça na, no conhecimento dEle. He wants you to grow in your of him. Ele quer que você... Seja aquela pessoa Que quando você ora as coisas acontecem Ele quer usar a tua vida Ele quer usar você Ele quer que você seja Um agente de transformação Talvez você pense assim Talvez você diga Eu sou muito novo Just, I'm so new, I'm so eu young. preciso viver a minha vida I need to... I pre Eu preciso viver a minha vida A sua vida não é nada se não estiver com Deus Your life is if it is not with God. Quem garante para você que você vai estar vivo amanhã? Não existe nenhuma garantia There a única garantia que nós temos é que depois dessa vida existe vida eterna. Ou você, Deus, ou, você ou você está com Deus Ou você não está com Deus E o que, então, o que você faz Como você trata Como você tem o seu relacionamento com Deus É que vai determinar todas essas, então, coisas. Faz, determinar essas coisas Por isso o dia é hoje why, today, A hora é agora De fazer mudanças Mudanças para agradar a Deus Mudanças que vão levar você Para o segundo nível e que vai levar você para o terceiro nível. And that take you to that third level. Conquista. To be a Vamos ficar em pé. Senhor, nós te louvamos. Lord, we you. Ah, Jesus, dá-nos da tua sabedoria. Ajuda-nos a tirar, Senhor, tudo aquilo que não te agrada da nossa vida. Ajuda-nos everything from our lives that is not pleasing to you. E ajuda-nos a entrar num relacionamento íntimo contigo, Jesus. Ajuda-nos a caminhar contigo e não nos afastar mais de Ti, Senhor. E ajuda-nos a entrar no território da conquista, meu Pai. Em nome de Jesus. Quebra, Pai, do nosso meio as serpentes de bronze. Tira do nosso meio tudo aquilo que não te agrada, Jesus. Dá-nos a tua graça. Vem nos fortalecer. Vem nos dar coragem, Give us courage. força. Strength que vem do Senhor para mudar para quebrar tudo aquilo que não te pertence Senhor dá-nos discernimento espiritual Jesus para que possamos enxergar Deus aquilo que o Senhor quer de nós eu te louvo Pai porque este homem chamado Ezequias, man, Hezekiah, teve coragem, had the courage, coragem de enfrentar os desafios, the e mudar, and e assim Senhor, o Senhor esteve com ele, Lord, him, e onde ele fosse, o Senhor deu vitória para ele, went, eu te louvo, eu te peço agora, Faça o mesmo na nossa vida do the same in our lives. Na nossa igreja, Senhor church, Tira tudo que não te agrada that Tira, Senhor, tudo aquilo que desvia a nossa atenção do Senhor E vem tu mesmo ser o rei Vem tu mesmo ser o centro da adoração, Jesus and and te adoro, Senhor te louvo, Jesus, Pai, eu falo aqui, Senhor, sem me, sem me excluir disso, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso da Tua direção, eu preciso ter coragem, eu preciso, Senhor, avançar para o nível de conquista, não somente na minha vida pessoal, life, mas na vida ministerial, ministry, na vida espiritual, life, em nome de Jesus, Jesus, em nome de Jesus, Jesus. Aleluia. aleluias. Bendito seja o teu nome, Senhor. Vamos cantar esta canção. Olá pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido o nosso culto conosco. É um prazer ter você sempre aqui, mesmo que seja através da internet. Quero convidar você para que você possa estar adicionando a gente aí no teu Facebook. Dê um like cada vez que você assistir o culto e também você pode deixar o seu comentário. É muito importante que você esteja fazendo essa conexão com a gente. E algo ainda mais importante é que você receba aquilo que Deus preparou para você. Cada celebração aqui na Nova Geração é um momento da presença do Espírito Santo aqui com a gente. Se você mora aqui em Denver, não deixe de vir visitar a gente. Será um prazer receber você cada vez. No final de cada culto, nós temos uma comida maravilhosa, um momento de comunhão e você é muito bem-vindo com a sua família. Deus te abençoe. Um grande abraço para você. Oi, tudo bem? Eu quero dizer para você que a partir de agora... Você já pode fazer a sua doação online através do nosso website, o website da New Generation Christian Community Church. E é muito importante, você também pode fazer pelo Facebook. Basta você acessar a nossa página, aí no endereço que está aparecendo no seu vídeo, vai lá no botão Ofertar e você pode então ser direcionado para entregar o seu dízimo ou sua oferta na nossa página ou também você pode fazer isso do seu celular. Aí também no nosso website você pode encontrar o acesso para instalar o app. Você pode instalar o app, você vai então criar o seu próprio perfil e você vai então fazer a sua doação. Uma vez que você fez isso tudo já fica pronto, na próxima vez já está lá, basta você com alguns cliques completar a sua doação nós queremos facilitar o acesso para aqueles que não trabalham com cheque ou de repente tem alguma outra dificuldade mas tudo que nós queremos é que você entenda o que você está fazendo não pelo ponto de vista humano mas pelo ponto de vista espiritual e bíblico que é a entrega dos dízimos de ofertas ao Senhor Lembre-se, a palavra de Deus diz Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa É muito importante que você aprenda mais sobre isso Aqui no nosso website você pode encontrar um estudo Que vai te esclarecer Talvez pontos e coisas importantes Que a Bíblia fala sobre esse assunto Que Deus te abençoe E se você ainda não frequenta a nossa igreja Estamos te esperando Será um prazer muito grande te receber. Que Deus te abençoe. Nós estamos aqui no endereço que está aparecendo no seu vídeo. Não se esqueça de vir nos fazer uma visita. Que Deus te abençoe.